Queria chamar o Fábio Félix, nosso querido deputado. Olá! Boa tarde a todos a todas. Estou feliz de estar aqui hoje porque, primeiro, o que a gente está fazendo aqui hoje é cumprir algo que a gente falou que é fazer o tempo inteiro na campanha, que era conversar com as pessoas. Não só hoje, né? Mas a gente tem feito isso desde o primeiro dia, que era abrir as portas para dialogar sobre vários temas e abrir as portas do nosso mandato para poder conversar com várias realidades diferentes e apresentar essas realidades, debater com as pessoas para poder chegar a objetivos comuns. A gente está vivendo, e a gente tem falado muito isso, né, gente? Um pouco, um dos momentos que a minha geração não viu na política brasileira em geral. Né? A gente tem visto um momento de onde a morte, o medo, a dor, a perseguição, a barbárie, os piores contextos possíveis de fala, né? nas atrocidades onde o presidente da República tem coragem de vocalizar e outros atores da política, elas têm se materializado de alguma forma nas nossas vidas. Primeiro, do ponto de vista subjetivo, digamos assim, porque isso afeta... Né, cotidianamente, concretamente, a vida das pessoas. A gente não está tra tratando de uma realidade de representação onde a gente não trata da nossa encarnação, da gente encarnado cotidiano, né? Mas tudo que é discurso, de alguma forma, vira ou enfrentamento ou algo positivo também na vida da gente. Por que eu estou dizendo isso para começar? Porque a gente teve algumas declarações esses dias, né? Uma delas recente sobre o turismo e uma outra que foi um ataque à comunicação e uma sobre a filosofia e as ciências sociais, as ciências humanas. E essas declarações elas são muito sintomáticas do que a gente está vivendo nesse momento, que é o ataque à dignidade das pessoas, mas é o ataque também à identidade das pessoas. Quando você fala que o Brasil não é um país para o turismo gay, você está rejeitando. Né? Porque, quando ele usa gay, ele usa de forma simbólica para muitas diversidades. Essa é a palavra que ele usa né? na, sua, na sua incoerência, na sua incapacidade, inclusive, de conhecer a nossa diversidade. Quando você usa essa palavra, você ataca, né? de alguma forma, a nossa e a identidade de muita gente. E é a tentativa de fechar as portas do nosso país as portas do nosso país, e não só as portas, mas concretamente as políticas públicas do nosso país para atender a população LGBT, as mulheres a tantos grupos sociais que necessitam de políticas públicas. Não são afirmações apenas, né? mas elas têm dobramentos concretos na nossa realidade. Eu acho que é importante a gente refletir sobre isso. Logo que acabou a campanha e a eleição do Bolsonaro, muita gente dizia que o lema era ninguém solta a mão de ninguém. Né? E esse lema ele tinha, eu acho que nas suas entranhas, uma força de dizer que a gente precisa se cuidar. E se cuidar é muito importante para enfrentar esse momento, porque a gente via muita gente adoecendo, muita gente não entendendo o que a conjuntura estava tramando, mostrando para a gente naquele momento. E agora a gente consegue entender concretamente. Essas três afirmações que o Bolsonaro fez, eu acho que para quem está nessa sala aqui, ela chocou um total de zero pessoas. Ninguém ficou chocado com essas afirmações, porque elas têm a ver com o programa, com a história, com o significado de tudo que ele sempre diz para nós. Mas, nessa conjuntura, nesse contexto, a gente tem sentido também que há muitas possibilidades. Não são só possibilidades políticas que vão contra nós o tempo inteiro com as propostas que eles apresentam, mas há possibilidades reais de reorganização de setores importantes da esquerda brasileira, mas isso pede de nós coragem. Coragem para reconstruir, coragem para fazer autocrítica, coragem para mudar as práticas políticas, isso também é muito importante. Revisitar as nossas práticas políticas para poder fazer diferente daqui para frente. A gente pode mapear, desde o início desse governo, desde a eleição passada, muitas questões e muitos problemas concretos que estão atingindo a gente. Um dos principais que a gente tem estudado muito e a gente tem se debruçado em relação a esse tema é a reforma da Previdência. E eu sou de uma, de uma pauta de uma agenda que muita gente fala: ah, o mandato do Fábio, o gabinete 24, é uma pauta e um mandato identitário. Já ouviu isso, né, é, Muita gente fala: é um mandato identitário. Porque toda vez que um LGBT, uma mulher negra, ou mesmo uma mulher branca também chega a, uma, a um espaço do parlamento, da representação há uma tentativa de desqualificar como se aquela fosse a pauta identitária, aquela não fosse uma pauta estrutural. Pelo contrário, a população LGBT pode fazer representação no parlamento de todas as pautas, inclusive das pautas centrais da classe trabalhadora, que eu acho que a pauta LGBT devia ser uma das pautas centrais da classe trabalhadora. Então a gente pode fazer a luta contra a reforma da Previdência, porque a gente sabe como a reforma da Previdência ataca especialmente alguns setores, aqueles setores que vivem na informalidade, aqueles setores que têm dificuldade de entrar no mercado de trabalho, aqueles setores que não vão conseguir contribuir 40 anos para se aposentar, como quer é a reforma da Previdência do Bolsonaro. A população negra que vai ser a mais afetada por essa reforma, porque a gente sabe quais são as taxas de desocupação de informalidade na população negra comparada à população branca, as mulheres pela tripla jornada de trabalho que já vivem, a dificuldade de continuidade, sim, né, na comprovação do trabalho formal. Como é que vai contribuir 40 anos para aposentar né? a população LGBT né, em vários municípios do Brasil e nas suas várias estratégias criativas de sobrevivência? Esses dias, eu conversava com a Mary, como é que uma drag vai contribuir formalmente 40 anos para se aposentar? Não vai. Não vai porque não contribui, porque pega o cachê que ganha para fazer o seu serviço e, com aquele cachê, ela não vai contribuir com o INSS 40 anos, porque não tem formalidade nesse trabalho. Né? Porque essa é uma estratégia criativa de sobrevivência. Então, isso ataca a todos e a todas na sociedade. É um ataque brutal à classe trabalhadora, mas é um ataque também aos segmentos que se chamam de identitários, mas que são pautas estruturais e contradições estruturais importantes que toda a esquerda, todos os setores do campo progressista precisam refletir sobre isso. Eu acho que eu traria essa como uma primeira reflexão e também como uma aposta importante do mandato. Inclusive, nós lançamos um site, que é o fabiofelix.com.br, que é o nosso site do mandato, barra Previdência, e lá a gente está lançando uma ideia para que todo mundo possa montar um comitê contra a reforma da Previdência na sua casa. A gente sabe que a gente vive um momento difícil em relação à organização do movimento sindical, do movimento estudantil, até agora, o movimento sindical brasileiro não conseguiu dar a resposta que a gente esperava contra a reforma da Previdência. Nós vamos corrigir isso. O movimento sindical precisa dar uma resposta. Uma grande resposta que dá medo e a grande resposta que derrotou a reforma da Previdência do governo Temer foi uma greve geral. Um dia de greve geral. Aquilo tem um impacto gigantesco na sociedade, gera reflexão, debate. Uma greve geral ela é muito importante também, acho que precisa refletir sobre isso, mas... Como a gente sabe das debilidades dessa organização, é importante a gente pensar outras estratégias. E a ideia que a gente está jogando para vocês é a ideia do comitê e dos comitês domésticos, que eles são pluripartidários, eles podem representar, inclusive, vários campos ideológicos, porque a reforma da Previdência também cabe para alguns setores que não necessariamente pensam exatamente igual a gente, mas têm medo dos impactos dessa reforma da Previdência. E eu acho que a gente precisa fortalecer essa ideia. Sair daqui com uma agenda para fortalecer essa ideia da luta contra a reforma da previdência e conversar com as pessoas sobre o significado dessa reforma. Tem uma proposta muito, é, uma proposta do governo em relação à reforma da previdência que eu acho que a gente precisa cuidar, né, e ter uma atenção especial. Ontem a gente conversou com a professora Lucia Lopes, que é professora do Serviço Social da UNB, e ela tem trabalhado muito também a discussão da reforma da previdência, assim como a professora Maria Lúcia Fatorelli, que todo mundo já conhece e tem feito um debate sobre esse tema, e ela falava sobre a capitalização e a crueldade que a capitalização faz né, com a aposentadoria das pessoas. E esse tema é muito importante. Ela falou que 30 países do mundo migraram para a capitalização. A capitalização é basicamente uma poupança. A única coisa que a capitalização beneficia é a patronal porque a patronal vai deixar de contribuir para a previdência do seu empregado. É a única coisa que a capitalização contribui. E mais, ela contribui para os bancos, porque esse dinheiro vai ser investido pelos bancos, da forma como eles bem quiserem, e a administração dessa capitalização decidir fazer. Então, a capitalização é a nossa aposentadoria da seguinte forma. Você deposita a sua contribuição mensal, ninguém mais deposita, e os bancos fazem o que querem com aquele dinheiro. E Depois você recebe aquilo com poupança. E ela contava para gente que 30 países foram. É, né, 30, não foi? 30 países foram para a capitalização e 18 já reverteram, porque não deu certo. E no Chile, a população idosa comete suicídio, porque não consegue sobreviver com aquilo que restou da capitalização. A capitalização é um ataque tão brutal à previdência e à previdência pública no Brasil, de forma geral que a capitalização, inclusive, há setores do Centrão que têm medo dos impactos da capitalização na reforma da Previdência, têm dificuldade de aprovar a capitalização. Então, acho que esse é um debate importante que a gente tem que fazer, tem que aprender a fazer esse debate da reforma, porque ele pode ser feito com dados. O discurso que eles fazem é sempre o mesmo. É preciso uma reforma, o Brasil não sobrevive à reforma. E eu falei isso no debate do Fórum Distrital da Reforma da Previdência. O Mourão não se entende com o Bolsonaro. Né? O Bolsonaro... Diz que quem cuida do Twitter dele é o filho dele, o Carluxo. Né? O, os militares não se entendem com a ala olavista. Mas me parece que tem um projeto que unifica todos eles no governo, e esse projeto é a reforma da Previdência. Né? E isso tem que nos preocupar, porque unificando todos esses setores na reforma da Previdência, eles vão fazer de tudo para aprovar essa reforma. E eles tentam passar para nós que, apesar de toda a bagunça, em torno do debate da reforma da Previdência, eles tentam passar para nós que é impossível derrotar a reforma da Previdência. E a gente que viveu, parece que a experiência e a história tem que nos ensinar, e pode nos ensinar muito. A gente viveu o governo Temer. O, Temer, o golpe na Dilma foi absolutamente para fazer uma reforma da Previdência, entre outras coisas. Ele fez outras coisas. Mas ele não conseguiu fazer a reforma da Previdência. Foi impossível... E é possível derrotar a reforma da Previdência do governo Bolsonaro. E eu acho que os movimentos sociais, os mandatos brasileiros, a sociedade civil organizada, os comitês que a gente pode criar e os mandatos têm que estar a serviço da derrota dessa reforma da Previdência. E o nosso mandato, esse é um compromisso que nós temos hoje aqui. Com todos os movimentos que estão representados, coletivos, o nosso mandato tem uma prioridade nesse semestre. Uma prioridade grande, além de todas as... Outras pautas que nós vamos tocar. Uma prioridade para nós é organizar, fortalecer, apoiar a luta para derrotar a reforma da previdência do governo Bolsonaro. É possível derrotar essa reforma e a gente tem que se esforçar para isso. E a gente coloca o nosso mandato à disposição de todas e todos os lutadores dessa cidade para fazer povo fazer bonito na luta contra a reforma da previdência do Bolsonaro. Essa é uma. Essa é uma pauta, mas é uma pauta muito decisiva que tem a ver com quais são as possibilidades que esses setores mais e ultraliberais da economia tem para poder comandar o governo pelos próximos anos. Se a gente consegue impor derrotas parciais e uma derrota total nessa reforma da Previdência, isso vai ser uma marca importante para quais são as possibilidades que esses setores vão conseguir atuar no próximo período. Então, essa é uma marca para a gente que ela é primordial, ela é fundamental para a organização e para aquilo que a gente vai fazer como próximo passo. Mas, nós estamos no Distrito Federal, né? estando no Distrito Federal, nós temos... Muitas pautas também importantes que têm desdobramentos na vida das pessoas no DF. A gente chegou, eu costumo dizer que, quando a gente chegou para assumir o mandato tal, a gente sabia que ia ser difícil o governo ibanês, pela fala, pela forma como ele conduzia a campanha, né? Pela, pelo pragmatismo, como ele dizia as coisas no seu discurso, do tipo, quando a gente derrubar uma casa, eu vou construir com o meu dinheiro, entre outras coisas. Né? A gente sabia que ia ser difícil porque era um governador absolutamente pragmático, um governador que não demonstrava preço por nenhuma proposta ideológica, esse é o nosso ponto de vista, ou intimidade, por nenhuma, é, nenhuma concepção ideológica dessas que a gente está acostumado a se, se afiliar, inclusive. Né? Ele não demonstrava isso. Mas a gente não imaginava que ia, ele ia se aproximar tanto ideologicamente do que é o governo Bolsonaro. E uma das primeiras medidas que esse governador do Distrito Federal fez foi implantar no DF o que eles chamam de gestão compartilhada, que são as escolas militarizadas. É um projeto absolutamente ideológico. Eles estão fazendo, inclusive, o oposto. Na verdade, o que eles queriam já com a escola sem partido? Eles estão fazendo a escola do partido da direita dentro né, do sistema público educacional do DF. Eu estou acompanhando de perto as escolas militarizadas desde o início. Nós somos uma voz. É, estou antes na Câmara Legislativa em relação a esse tema, porque a maioria dos parlamentares é favorável às escolas militarizadas e existe um debate muito quente na sociedade sobre isso. Né? A gente conversou com pessoas que fazem pesquisas nessa área das escolas militarizadas, porque a gente tinha uma impressão de que a sociedade toda apoiava. E muita gente, inclusive do jornalismo mainstream, falava pra gente assim, olha, não é assim não, tem muita gente contra as escolas militarizadas. Em vários lados da sociedade. Inclusive, teve uma enquete que a CBN fez, que ficou 55% contra, 45% a favor das escolas militarizadas. E a CBN, óbvio, ela alcança um público, um setor da sociedade. Até porque o ibanês não está não não militarizando e nem pode, né? o Sigma. E a classe média não quer escola militarizada para seus filhos. Não é essa a opção. Eles querem uma escola altamente moderna, tecnológica para os seus filhos. Não querem uma escola da continência, da roupa para dentro, do coque. Não é isso que eles estão procurando para os seus filhos. Né? Então, eles abrem as escolas militarizadas. O Ibanez abre a escola militarizada é, lá na Estrutural, na Ceilândia. Né? Apesar de ele escolher escolas muito boas para abrir, a gente tem que falar um pouco disso. E ele abre a escola bilíngue no Lago Sul. Né? A gente sabe que a escola bilíngue que ele abre no Lago Sul atende populações periféricas também, né? porque a escola pública do Lago Sul atende a população de São Sebastião, Paranoá. Mas é muito simbólico. Então, a gente tem avaliado muito de perto as escolas militarizadas, porque a gente sabe que esse é um projeto ideológico muito forte do governo Bolsonaro, e é aí que o governo ibanês faz um gesto muito forte de aliança com o governo Bolsonaro. E... É onde a gente percebe que ele migra de ser apenas uma, um governo fisiológico com várias concepções ideológicas e começa a fazer uma aproximação muito nítida né, com as ideias da extrema-direita em nível nacional. Eu visitei essa semana duas vezes uma das escolas militarizadas, o 7-7. E eu queria contar rapidamente para vocês a minha impressão, né, não, não imparcial, obviamente, mas a minha impressão nessas visitas. A gente foi numa comitiva do gabinete 24, foi eu. Foi a Perla, foi o Daniel, foi a Gisele e a Fernanda Granja e foi mais alguém. Foi a gente, fomos visitar essas escolas. Chegamos na escola, o Alê. A gente chegou na escola no 77 na segunda-feira para conversar com a direção. Conversamos com o que se chama na gestão compartilhada de direção pedagógica, direção militarizada, e a direção militar, que é o, o tenente, era um tenente, né? Na verdade, um segundo tenente da Polícia Militar que assumia. Diretor disciplinar. É o diretor disciplinar e a diretora pedagógica. Conversamos com os dois e eles foram explicar o projeto. E aí a primeira coisa que chocou muito a gente, eles falavam que estavam sempre aguardando a chegada de um documento da Secretaria de Educação ou da Secretaria de Segurança que ia nortear o trabalho deles, que era fruto de um GT, que, por enquanto, eles não tinham um projeto próprio na gestão compartilhada. Então, eles implantam um modelo que sequer tem um projeto. E aí a gente perguntava, mas e aí? Quais são as regras disciplinares que vocês estão utilizando? As regras do regimento da Secretaria de Educação. E as regras que eles dizem que usando. A gente perguntava, qual é a segurança jurídica para um policial militar estar atuando aqui e não estar atuando na rua? Qual é a portaria, o decreto que faz com que ele possa estar aqui? E eles tinham dificuldade de responder e falaram, não, esse é um problema, não é um problema nosso, a gente não consegue saber exatamente o que está acontecendo. Aí a gente perguntava, quantos policiais tem nessa escola? Eles, 20 porque o governo falava que não ia tirar policial da rua. Né? Qual é a formação dos policiais militares? Algum educador? Aí a resposta era tínhamos, ah, tem várias formações aqui. Eu, inclusive, sou formado em direito. Então, não tinha nenhuma declaração ao longo de todo o processo que justificasse nem do ponto de vista ideológico as ideias que esses setores defendem a implantação desse projeto. O que a gente percebeu conversando com os alunos? Um dia, o aluno era cobrado por estar com a blusa para dentro, outro dia, não necessariamente, depende do monitor, que é o policial militar responsável. O dia, o aluno é, é cobrado porque está usando um certo adereço no corpo, porque não pode, pela disciplina que eles tentam impor, outro dia, ele não era cobrado por isso. E o que mais me chocou, quando eu cheguei no 7-7, no dia da violência policial lá, me chocou que os adolescentes falavam que eles eram tratados, e eu dei entrevista para todos os meios de comunicação falando isso, nenhum repetiu. Nenhum cortaram exatamente essa, essa, essa fala. Que eu falava que eles são chamados no corredor, segundo eles, e foram, não foi um ou dois, foram vários em momentos diferentes, muitos. Vê, a gente tem as fotos do dia, foram muitos alunos que vieram falar com a gente. A fala é, a gente é chamado no corredor de verme e de peba. Cadê o verme? Cadê os vermes? Verme e peba. É, é uma das citações, né digo, desse projeto educacional que está em curso no DF. Então, assim, os argumentos democráticos contra esse processo são muitos. Não passou pelo Conselho de Educação, não passou por uma discussão com as escolas, seja adequada, mas foi assim, um negócio de um dia para o outro para aprovar, são muitos, né? E também os aspectos pedagógicos. Não se aproxima nem do que é um projeto de uma escola militar, daqueles moldes que a gente conhece, da lei federal, como é a escola militar de Brasília. Nem isso, porque aquelas escolas têm regimento, têm uma ideia que norteia o funcionamento delas, mas funciona sem uma ideia por trás que movimente, mobilize, esse processo. As escolas militarizadas, hoje, é uma tentativa desesperada do governo ibanês de dialogar com a opinião pública sem apresentar projeto. Isso vai acontecer. O resultado disso é piorar a educação no Distrito Federal. Isso, para nós, é um problema grave, eu acho que é um desafio. E o nosso mandato, com todas as dificuldades que isso tem, nosso mandato, toda vez que a gente fala de escola militarizada, a gente é muito atacado nas, nas redes sociais. Em geral, a gente é muito atacado mas nós vamos resistir, vai ser um desafio nosso, uma prioridade nossa, apresentar o que, de fato, está acontecendo nas escolas militarizadas no Distrito Federal. E eu acho que tem que ser uma prioridade de todos os setores aqui do Distrito Federal. Porque, quando a gente mostra que esse modelo não funciona e esse modelo que eles querem implantar, a gente desmonta uma proposta que é do governo Bolsonaro. Uma proposta nacional de militarizar e trazer toda uma concepção ideológica da extrema direita para as escolas brasileiras. Eu acho que é um desafio nosso, como mandato, como militância, como movimento, também apresentar o que significa esse projeto. Tem uma outra, um outro projeto que a gente recebeu no início do ano do governo ibanez. Primeiro a gente soube pela imprensa, porque o ibanez ele tem um método de trabalho. É bom prestar contas francas assim que a gente pode ver como é que é o método de trabalho. Primeiro ele protocola os projetos do metrópolis. Então ele, ele elabora a equipe jurídica dele e ele protocola no Metrópolis o projeto. Quando o Metrópolis repercute os prints do projeto, ele pega aquilo que teve pior repercussão, muda, diz que nunca, possível, que aquilo era um vazamento da área jurídica e depois ele protocola na Câmara Legislativa. Tanto que foi uma denúncia que nós fizemos lá: foi essa, né? olha, o protocolo é aqui ou é no Metrópolis? Onde é o protocolo do governador? Né? Onde é o protocolo da Câmara Legislativa? Que era como a gente sabia dos projetos. E aí ele protocolou o primeiro projeto, um dos mais cruéis dele, que é o fim do passe livre. Fim do passe livre. Esse era o projeto. Lá no Metrópolis protocolou lá no sei, a sede do Metrópolis é ali, né? perto da casa oficial da Câmara. Protocolou o projeto e o projeto repercutiu em toda a cidade. Depois, toda a repercussão negativa, ele mudou o projeto e garantiu para estudantes da Universidade de Brasília e do ensino público passe livre e restringiu para todos os estudantes do setor privado passe livre, exceto quem tem até tal, tal renda que ele apresenta no projeto. É bom dizer para vocês que tem um setor que usa muito passe livre e que, apesar de estar no ensino superior particular, não tem condição para estar ali, tem muito pouca condição para estar ali e eu fui professor da Universidade Católica de Brasília. E a gente sabe, né, Cláudia? Como é uma luta grande para aqueles estudantes estarem no setor privado, pagando, ganhando seu salário, com todas as dificuldades, para poder estudar todos os dias no noturno, de uma faculdade, pegar ônibus. Esse era o primeiro setor, que representa 27% dos usuários do passe livre estudantil que seria afetado. Porque você acha que uma mãe de família lá, que está lá estudando na Católica, que era minha aluna, onde ela vai ter que cortar primeiro? É na faculdade que ela vai ter que cortar para pôr comida dentro de casa. Não é na comida que ela vai cortar. Então, é esse público, é esse segmento que pode, não necessariamente, enquadrar na parte de renda familiar, que eles se referem. É esse público que é o mais afetado pela restrição do passe livre estudantil. E esse projeto hoje está lá na Câmara Legislativa. Infelizmente, é um projeto que estava assim, enterrado na Câmara Legislativa, e que toda semana eu chego no Colégio de Líderes e falo algum parlamentar é a favor desse projeto? Todos falam, não, ninguém é a favor. Eu falo, Então vamos colocar em pauta e vamos derrotar. Se ninguém é a favor, a gente pode pegar esse projeto e pôr na ordem do dia e derrotar. Toda semana eu falo no Colégio Não acontece, né? Todo esse processo de convencimento aí. Mas ele não, não aconteceu ainda. Mas essa semana eu me surpreendi, inclusive negativamente, uma entidade estudantil que apresentou uma emenda para um projeto morto na Câmara Legislativa. Quer dizer, é o DCE da UNB né, que apresentou, da Aliança pela Liberdade, tentando ressuscitar a restrição do passe livre. Né, o que é absurdo, né, o que aconteceu essa semana, que chocou a gente, inclusive, porque o projeto está morto e eles tentaram, de alguma forma, dar um fôlego para o projeto do passe livre estudantil do governo. Então, são muitas propostas e projetos ruins. A gente sabe que o que está agora, né, desses projetos iniciais do governo ibanês, o que está rondando a gente com mais força é a privatização. Ele quer privatizar os estacionamentos, ele quer privatizar as empresas estatais estratégicas e a gente conseguiu pegar um documento do metrô, DF, que ele submete, ele submete a um órgão de parcerias público-privadas do DF a consulta sobre os custos de privatização né, e, a, e os custos jurídicos de privatização do metrô. Não só né, da manutenção, mas da manutenção, da execução, da gestão e da ampliação do metrô. Toda a empresa é pública do metrô. Né? Além disso, a gente sabe do interesse do governo em privatizar tanto a Caesp quanto a CEP. Então, esse é o interesse imediato do governo, sendo que tem estados brasileiros que estão revertendo a privatização das suas estatais estratégicas, não é, André? De energia e abastecimento e água. Revertendo, porque não deu certo. Que quando a iniciativa privada assume esse tipo de tarefa, a prioridade dela não é garantir, o melhor para a população, mas a prioridade dela é outra. Absolutamente outra. A gente sabe qual é a prioridade das empresas. Então, são muitos projetos em relação ao governo ibanês. A dificuldade de estar naquele lugar é gigante. Então, tem uma história que a maioria que está aqui conhece, mas eu vou contar que é a história de quando a gente chegou lá para escolher o gabinete 24, né, gente? Porque não é gabinete 24 à toa, né? A gente queria dar pinta, mas a gente nem estava programado para dar tanto. Porque a gente falou, ah, onde confiar? a gente, a gente trabalha, né? Mas a gente... Acabou dando mais pinta do que a gente queria, Graciela. Que a gente chegou lá e os caras não queriam o gabinete 24. Porque foi uma reunião dos deputados para sortear o gabinete. E no sorteio do gabinete, um deputado falou: Ei, quem vai ficar com 24? Fez uma graça, né? Aí eu disse: Uai, eu. Não tem problema nenhum em ficar com 24. Adoro. E adoro, inclusive. Não <risos> tem problema nenhum em ficar com 24. É nosso. E aí. Na hora que eu fiz essa, essa graça também, aí o, o, o deputado que coordenava a mesa, né? Ele falou, vou evitar nós para evitar o processo. Aí o deputado que coordenava a mesa, ele falava, falou não, então é do deputado Fábio Félix, o gabinete. Ele quer alguém? Alguém tem objeção? Aí todo mundo? Não, não. Eu falei então tá. Aí peguei o peguei o, né, o código lá tinha um negocinho com o gabinete 24, né? Eu falei e aí chegou uma servidora que já tinha conversado comigo antes, falou assim, olha. É o melhor gabinete da casa. Né? É com vista é para o Juscelino Kubitschek. Você vai ver as movimentações ali. No estrel, é o mais lindo da casa. Você vai adorar, né? E a gente rebatizou ali. É com vista para o Lênin, em pé, assim, sabe? Mas é maravilhoso. E a gente ficou com esse melhor gabinete da Câmara Legislativa. Depois, eles ainda tentaram recuar, dizendo, não, não, não, tem que ir para sorteio também. Eu falei, não, gatinha, 24 agora é nosso. Entendeu? Agora é nosso, porque a gente já entendeu que esse. A gente vai poder dar esse close esses quatro anos, sim, com 24. Então a gente ganhou, mas eu, a gente conta essa história brincando, mas ela é a referência, né? De como é que a nossa sociedade tem tratado coisas tão triviais, então, né, que deveriam ser tão, é, tão, desim, é, tão desimportantes, mas elas são importantes. E aí eu me surpreendi ainda mais quando eu descobri que depois no Senado é o gabinete 23 e o próximo é o 25. 25, os nossos senadores, né, que são os anciões da República Brasileira. Eles não têm o Gabinete 24 porque eles não têm maturidade, Toninho, intelectual para ter o Gabinete 24. É demais, né, gente? Então, assim, é isso que a gente está vivendo nesse momento. E outras dificuldades, né? Uma coisa que a gente percebeu até aqui é que, desde que a gente chegou na Câmara Legislativa, os deputados têm tido pouca coragem ou pouca vontade de falar da pauta LGBT. Então, eu não lembro de qualquer pronunciamento na casa, pelo menos quando eu estou relacionada à pauta LGBT. Porque é muito fácil você criticar e falar da pauta LGBT quando você não vai ter resposta. E resposta qualificada, porque o nosso gabinete 24 dá a resposta qualificada. Então, até agora, ninguém teve coragem de falar da pauta LGBT, né? mas a gente sabe que estão plantando ali. A gente percebe pela movimentação institucional da casa que eles estão plantando várias matérias relacionadas à pauta LGBT. Inclusive, queria dar uma notícia para vocês, muito boa, a relatoria de um projeto que vai ajudar muito a cidade, né, que o deputado apresentou, e você relatou que é a Semana do Orgulho Hétero. Ele apresentou, e eu, como sou presidente da Comissão de Direitos Humanos, dada a importância do projeto, avoquei a relatoria para mim. Né, porque... Achei de tanta importância para a cidade, né? Porque os héteros estão tão reprimidos, oprimidos. Eu vejo a cara de vocês héteros que estão aqui hoje. Estão muito oprimidos. Então, realmente, é, exatamente, a gente precisa pensar uma, uma semana comemorativa, né? Então, assim, são esses ataques que a gente tem sofrido de diversas formas. Essa semana, para ser bem objetivo e caminhar para a conclusão, eu já não estou sendo nada objetivo, essa semana a gente participou do acampamento Terra Livre. A gente sabe que foi uma luta muito importante da população indígena. A gente fez questão de realizar uma audiência pública, uma sessão solene lá na Câmara Legislativa para marcar essa data, porque essa sessão era importante para levar a população indígena para a Câmara Legislativa. Foi muito importante a nossa atuação e a nossa negociação como gabinete. A Pela acompanhou de pé também lá com a polícia para garantir que a população indígena tivesse nas proximidades da Esplanada, que queriam que a população indígena estivesse na frente do Buritinho e não ali, perto do Teatro Nacional ou na Esplanada, porque tem uma proibição agora de manifestação. A gente sabe que há uma tentativa geral de atacar o direito à manifestação, e essa precisa ser uma preocupação nossa, o direito à manifestação, à mobilização, e a gente precisa se centrar no próximo período para conseguir dar as respostas necessárias. Eu tenho muito orgulho, eu falo isso em toda a reunião, vou repetir aqui, eu tenho muito orgulho, eu sei o peso que é, Nesse lugar. Eu sei o peso e o desafio histórico que é estar nesse lugar que eu estou hoje ocupando, que é a Câmara Legislativa do DF, mas pelas, pelas muitas subjetividades, projetos, programas que a gente representa ocupando esse espaço, mas eu tenho muito orgulho, sim, eu falo de coração de ser o primeiro LGBT que ocupa aquela cadeira na Câmara Legislativa e tem coragem de falar que é LGBT, porque muitos não, antes passaram, eu não critico, muitos que antes passaram não tiveram a coragem de falar que eram LGBTs. Dado o tamanho da homofobia, né, o tamanho da nossa, a nossa ainda homofobia internalizada, LGBTfobia internalizada e também os ataques que a sociedade fazia à população LGBT. Então, eu tenho muito orgulho de estar nesse lugar também de LGBT na Câmara Legislativa do Distrito Federal e fazer esse debate. Eu sei que a gente tem muitos projetos lá, a gente constrói um bloco do PT hoje na Câmara Legislativa do DF e a gente tem parceria com outros parlamentares, né? Existe um campo hoje que se organiza e tenta, é, na verdade, intervir no dia a dia. A gente atua com a deputada Arlete Sampaio, né, que eu queria fazer uma deferência, uma referência, porque também é uma mulher de luta, que está ali no seu quarto mandato. Vamos bater palma para a deputada Arlete, eu acho que ela merece. Né? O deputado Reginaldo Veras, o deputado Leandro Graz, o deputado Chico Vigilante. Então, são parcerias que a gente faz no campo institucional. Há divergências, há convergências, mas são parcerias importantes de gente se posiciona do lado daqueles que são os melhores projetos. Eu acredito de coração que são os melhores projetos para o Distrito Federal. E a gente acha também que é muito importante o enfrentamento ao racismo nas suas diversas formas de se materializar. Do ponto de vista institucional na Câmara Legislativa, mas também de outros pontos de vista, né? na sociedade. Ontem eu ouvi no 77 de um aluno que ele, inclusive, ele embargou quando ele me falou isso. Ele falou: "Eu sou" um menino negro nessa escola, e, desde que os policiais chegaram, eu não me sinto em paz dentro dessa escola, porque eu sinto meu corpo quase que violado na escola militarizada. Ele devia ter uns 15, 16 anos, aquilo foi muito chocante, mas nada que a gente não imaginasse que pudesse acontecer. né A violação aos adolescentes negros. Não é à toa que eles chamam os adolescentes de PEBA, porque eu trabalho no sistema socioeducativo e sei que os adolescentes são chamados de PEBA o tempo inteiro, têm sua dignidade e seus direitos desrespeitados o tempo inteiro, em especial adolescentes negros que estão dentro do sistema socioeducativo. É, adolescentes, a Renata sabe, que é psicóloga de socioeducativo, que 70% dos adolescentes que estão nas unidades de internação, semi-liberdade e meio aberto são adolescentes negros que são atacados todos os dias pelo racismo institucional que nós vamos combater e o nosso mandato também tem compromisso com isso. Inclusive, nós apresentamos um projeto para que seja vedada a revista vexatória nas unidades de internação do Distrito Federal. A revista vexatória é um atentado todos os dias à dignidade dos meninos e das suas famílias, né, que, em geral, são esse segmento da população, e as mulheres, né, que quem vai visitar são as mães, as avós, que acompanham os meninos nas unidades de internação. Então, esse projeto é importante para nós. Queria dizer para vocês que são muitas pautas, a gente vai ter a possibilidade de dialogar, trabalhar essas pautas, que a gente também está aprendendo. E a gente aprende errando, acertando. A gente não tem arrogância de achar que alguém desse mandato sabe mais que quem está no movimento. Quem sabe mais é quem está no movimento social, quem está na rua. E a gente veio de lá, e é lá que a gente representa. A gente quer ser voz também da rua, que é onde a gente foi criado, formado né, para lutar. E a gente quer colocar o Gabinete 24 à disposição das lutas do Distrito Federal, à disposição das lutas de vocês, para somar e enfrentar esse tempo tão difícil que a gente está vivendo. É tempo de reorganizar a esquerda, porque a gente sabe que é preciso apresentar um novo projeto de esquerda para esse país, sim, um projeto que possa animar amplos setores da sociedade e é preciso também enfrentar com muita dureza e unidade a extrema-direita. Não dá para a gente derrotar o um projeto da extrema-direita no Brasil hoje sem que haja unidade. Eu acho que é tempo de unidade para derrotar projeto da extrema-direita, e é tempo de muita autocrítica e capacidade política, reorganizativa da esquerda e reinventiva da esquerda para apresentar um projeto de poder para o país, para o Distrito Federal. Obrigado por vocês terem vindo hoje aqui. Estou muito feliz com a nossa primeira plenária.